Parece que ultimamente todos os games da Ubisoft sempre trazem aí algum ponto que meio que divide a comunidade, né? Então, vamos falar hoje aqui sobre Watch Dogs Legion e sobre um desses pontos. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje eu vou falar com vocês aqui um pouco mais sobre o Watch Dogs Legion, mais especificamente sobre as missões do game, beleza? Só lembrando que esse vídeo aqui ele não vai ter spoilers, então você pode ficar bem tranquilo aí se você pretende pegar o game no futuro, tá aguardando uma promoção, acha que o jogo ele ainda tá meio salgado, tá aguardando uma promoção, pode assistir o vídeo de boa. Porque apesar de eu falar hoje aqui sobre as missões do game, eu não vou entrar em detalhes sobre os principais detalhes da trama, certo? Então pode assistir tranquilão aí. Mas antes, claro, já convido você a deixar o seu like aqui para poder ajudar. Aproveita e compartilha também para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. E ao final do vídeo, claro, deixa aí o teu comentário para que a gente possa desenvolver melhor o assunto, né? A sua opinião é sempre muito importante por aqui. Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos sobre Watch Dogs Legion. A gente fala aqui também sobre vários outros jogos de tiro tático, como Ghost Recon, Splinter Cell, Metal Gear, Code, enfim. Se você curte jogos de tiro tático, então se inscreve aí e ativa o sininho para não perder nada, beleza? Vamos que vamos. Então, senhores, lá vamos nós mais uma vez para falar aqui sobre essa noção de repetição que algumas pessoas têm em relação a alguns games, OK? Eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso no início do ano, aliás foi o primeiro vídeo de 2020, né? ficou um vídeo bem completo sobre o tema, vou deixar no card aqui em cima para que vocês possam conferir também, ok? Dá uma olhada lá após ver esse aqui, logicamente, mas ficou muito bom, dá uma olhada. Só que hoje, a gente vai falar aqui sobre o Watch Dogs Legion Porque eu tenho visto algumas pessoas nas comunidades, nos fóruns Até mesmo em algumas análises é, Algumas pessoas afirmando que o game tem missões repetitivas e tal Esse tipo de coisa Só que aí, eu pergunto a você Será que isso é verdade? Bora ver aqui, a gente vai falar sobre isso Conforme eu já tinha dito lá no vídeo que eu citei agora há pouco É bem complicado fazer esse tipo de análise Porque na maior parte das vezes você achar ou não um game repetitivo só reflete, né, na maior parte das vezes a sua própria percepção sobre o game né? e não necessariamente quer dizer que o game de fato seja repetitivo Evidente que eu sei que sim, existem games que de fato são repetitivos, né? E por que que eles são repetitivos? Porque eles te propõem sempre a fazer a mesma coisa da mesma forma. E isso gera essa noção de repetição, né? E disso acho que a gente não pode reclamar de Watch Dogs Legion porque a gente sempre tem inúmeras opções para poder fazer as mesmas atividades do game, né? Só que aí eu pergunto a vocês, será que esse pessoal todo que fala que o game é repetitivo, será que eles exploraram essas possibilidades ou será que eles sempre tentaram fazer tudo da mesma forma? Eu tô perguntando porque eu já vi algumas gameplays desse pessoal que reclama aí e olha, é sempre a mesma coisa. Viu? Uma reclamação que eu vejo em quase todas as análises, por exemplo, é que o game ele era muito repetitivo e até mesmo fácil Porque dava pra fazer tudo com o Drone-Aranha, né? O Drone-Aranha era muito OP e tal, esse tipo de coisa Eles estavam pontuando alguma coisa nesse sentido, né? E nesse ponto eu meio que concordo, né? em 90% das missões você pode passar de uma forma bem mais fácil usando o Drone-Aranha, né? e claro que essa situação em algum tempo vai mesmo encher o saco e pode até passar essa noção de repetição para quem está jogando. E como eu já falei agora há pouco, essas pessoas por acharem essa mecânica mais fácil, né a gente sabe que a maior parte desse pessoal que faz análises aí, eles precisam ruxar o game quem não lembra do caso do Zangado jogando lá no, no fácil para poder terminar logo, fazer as análises e tudo mais? Então, essa galera, eles não aproveitam o que o jogo tem de bom. Eles só procuram a melhor forma ou a forma mais fácil possível de fazer os objetivos e vão para poder terminar da forma mais fácil e mais rápida possível para poder entregar as análises. Né? A gente sabe que é assim que funciona na maior parte das vezes. Mas aí vai o meu questionamento mais uma vez... Por que que esse pessoal ao invés de ir buscando sempre a facilidade e a repetição para poder ir rushando o game Por que que eles mesmos não tentam ser menos acomodados e menos repetitivos dentro das mecânicas dos games né? De uma forma geral como eu digo né Por quê? Eu, por exemplo, eu tenho jogado Watch Dogs Legion desde o lançamento, né? E eu posso afirmar para vocês que poucas vezes eu já vi um game que me desse tanta liberdade de ações, né? Seja utilizando armas não letais, invadir sem ser visto ou no modo Rambo, né? Atirando em todo mundo. Você pode desenvolver a missão usando as câmeras ali, pode hackear tudo no lugar. Você pode confundir a segurança, criar uma distração, enfim... Eu poderia passar vários minutos aqui, listando todas as possibilidades e tal. E isso porque eu nem citei ainda o principal elemento que torna cada gameplay única. Que são os diferentes tipos de agente que nós recrutamos ali no mapa, né? Cada um tem suas próprias habilidades, equipamentos, tem suas deficiências também cada um. Então, além de todos os recursos que a gente tem à disposição, que diversificam absurdamente as invasões... Ainda assim, a gente tem essa mecânica específica que é o que torna Watch Dogs Legion único. Você não vai encontrar isso em nenhum outro jogo, que é esse negócio de você poder recrutar qualquer NPC do game. Isso por si só já torna o game muito diferenciado e muito longe de ser repetitivo. Só que aí, pela terceira vez, eu vou fazer a mesma pergunta. Do que, é que adianta o jogo te dar tantas opções se você sempre se utiliza do mesmo recurso, ou dos mesmos recursos, no caso. Você sempre chega num ponto, solta a aranha, vai lá, hackeia o negócio, volta, foge. Lógico que você, quando terminar um jogo desse, você vai dizer que o jogo é totalmente repetitivo. Mas, né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Estão entendendo, né? Claro. Vamos fazer um exercício aqui Deem uma olhada nas gameplays desse pessoal Que estava reclamando que o jogo era super repetitivo e tal Aquela coisa toda Vocês encontram por aí facilmente as gameplays dos David Jones da vida Do Combo Infinito e tal Na maior parte das pessoas que reclamaram muito né, que, que o game era repetitivo Deem uma olhada nas gameplays desse pessoal E a nível de comparação Olhem por exemplo as minhas gameplays Onde eu tento sempre é, testar possibilidades possibilidades dá uma olhada nas gameplays que eu fiz por aqui que eu postei as gameplays que eu fiz de forma tática sem HUD no hard jogando com permadef habilitado né fiz gameplay gravada fiz lives enfim faz esse comparativo e vocês vão entender do que é que eu tô falando e aqui eu volto mais uma vez para dizer que achar Watch Dogs Legion repetitivo ou não é uma questão aí de percepção beleza? Lógico que também essa percepção está muito ligada ao próprio gosto pessoal, né? Então, muitas vezes o cara joga o game, é, não gosta, né? E aí ele pode tranquilamente colocar a culpa por ele não ter gostado do jogo na repetição. Aliás, só abrindo um parênteses aqui para dizer que... O que eu tenho percebido também é que muitas dessas pessoas que vivem afirmando que o jogo é repetitivo, elas nem sequer chegaram a jogar o game, né? Elas viram gameplays, elas assistiram reviews e tal e tiraram as conclusões delas com base na opinião de outras pessoas. E aí fica difícil, né, guerreiro? Pô, acho que o mínimo né, que a gente espera é que você jogue o jogo. Como eu sempre digo por aqui, é sim muito importante você ver gameplays dos games, principalmente se você pretende comprar ele, né? veja análise, veja o máximo possível de conteúdo, até porque jogo hoje em dia está bem caro. Mas não esqueça nunca de que você só tem real propriedade para falar ou para criticar, ou principalmente coisas sutis como essa repetição que eu vejo o pessoal reclamando. Você só tem propriedade para falar isso se você tiver jogado, beleza? Isso é muito importante. Assim como também é importante não tentar achar explicações simples para questões complexas, né? Eu sei que hoje em dia é lugar comum isso, né? Todo mundo adora rotular alguma coisa. É muito mais fácil você rotular alguma coisa do que de fato tentar entender o que está acontecendo ali. Então simplesmente vai lá, dá uma olhada numa análise, alguma coisa. Ah, fulano de tal está falando que é repetitivo, então é repetitivo mesmo essa merda. Então tá, tá ótimo, é isso aí. Não é assim, né? dizer que esse game ele se resume a invadir, hackear e fugir, como eu vejo muita gente falando por aí, é sinceramente é de sangrar os ouvidos velho na moral. Se a gente for por essa lógica a gente pode resumir a nossa vida em nascer, envelhecer e morrer, por exemplo, entenderam o ponto? Não importa o objetivo, o que importa é o que você vai fazer para chegar nesse objetivo. E é isso que torna a experiência única para cada pessoa, seja na vida seja em Watch Dogs Legion. Estou só fazendo uma analogia aqui, mas vocês estão entendendo. Eu posso dizer por experiência própria que eu tenho explorado cada canto de Londres e nem de longe eu tenho achado esse game repetitivo. Né? É claro que o game tem sim seus momentos de repetição, como acontece em vários outros games. Né? Algumas missões de recrutamento, por exemplo, elas são bem parecidas. É, não é nada que seja determinante, né? por exemplo, para que a gente possa rotular de vez definitivamente o jogo como repetitivo. Porque você encontrou algumas missões de fato repetitivas, com objetivos iguais e tudo mais. Ainda assim, nessas missões que são totalmente iguais, digamos assim, não são totalmente iguais, mas são parecidas, né, algumas. Mesmo assim, você tem sempre ambientes diferentes, com NPCs diferentes, com locais diferentes, tipos de abordagem diferente, o que no final das contas torna a experiência de invadir, mais uma vez, única. Só que aí o cara chega, para, joga aranha, hackeia e foge. <risos> Complicada, né? E tem outra coisa, claro que o game ele não é perfeito. Eu tô falando aqui especificamente sobre a repetição das missões. Muito longe de ser perfeito esse game, né? Ele tem vários defeitos, sim. Inclusive, eu vou também fazer um vídeo aqui falando sobre os defeitos desse game. Ele tem vários, né? Que na minha opinião, são defeitos aceitáveis, digamos assim, né? As qualidades dele superam, sim, os defeitos e por isso é um bom jogo. Mas, por esse vídeo aqui, a reflexão que eu deixo aí para vocês é que você pode tranquilamente gostar ou não gostar de Hot Dogs Legion. É um direito seu, beleza? Jogue e decida por si só. Agora, dizer que é um game fácil e repetitivo, aí não faz sentido nenhum, sinceramente. Então é isso, pessoal. E aí, vocês, o que é que tem achado de Hot Dogs Legion? Estão jogando? Estão achando repetitivo? Comenta aí embaixo, beleza? Bora conversar, porque é sempre muito importante a gente ter novos pontos de vista, certo? A gameplay que você tá vendo rolando ao fundo aqui é desse vídeo. Eu tô jogando aqui em Stealth Tático, sem HUD, no hard, com permadef habilitado. E eu posso dizer a você que definitivamente não tem nada de fácil nisso aqui. Pelo contrário, é bem hardcore, beleza? Então dá uma conferida aí, caso não tenha visto ainda, porque vale muito a pena. Eu vou deixar no card aqui em cima para vocês conferirem. Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então, tornem-se membro, beleza? Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui, ok? Clica aqui no botão Seja Membro e faça parte da nossa tropa. Valeu, falou e até a próxima.